aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na Trilha em mais um vídeo para o canal. Hoje finalmente vai sair o vídeo que muita gente aí, muitos inscritos, muitos membros aqui do canal que tem a STX me pedem direto. É o vídeo a respeito do chicote, o chicote da STX, muita gente pergunta oh, como que mexe, como que faz e tal. A minha STX ela está com o chicote original, então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar desmontando o chicote inteiro, cortando ele fora e mostrando para vocês o que eu vou estar tirando, a parte de pisca, as partes que não estão sendo utilizadas, deixar só o fiação padrão, explicar para vocês quais as cores, vou estar mostrando um diagrama de parte elétrica. Ah, vai servir o diagrama, vai servir até para as pessoas que têm a moto para rua, entendeu? Que quer arrumar um fio que está arrebentado e não sabe de onde que é. Vou estar mostrando para vocês aqui tudo nesse vídeo. Então, desde já, arrebenta o dedo nesse like aí para dar aquela força para a gente, porque esse vídeo dá muito trabalho editar. Então, vamos com nós. Vou apresentar para vocês a moto. Vem cá! Pode ver que ela tá desmontada aqui a parte de suspensão e roda. É, quem segue aqui no arroba na trilha, no Instagram, sabe que eu tô fazendo essa reforma dela antes de aparecer o vídeo aqui no canal. Então segue lá e também não se esquece de se inscrever. Aqui ó, podem ver que o chicote dela tem todos os plugs originais, entendeu? Ainda utilizo farol, punho aqui original, pá, punho de partida também original. O chicote tá aqui ó, com a maioria dos fios expostos. Geralmente o que acontece? Eu faço esse, esse, esse esqueminha aqui ó que o chicote aqui, ela estava sem essa proteção traseira. Então os fios estavam tudo exposto O que que geralmente estraga? O CDI nem tanto que o CDI é selado, né? Relé de partida, ele fica exposto, pode entrar água, coisa do tipo. Ele já vem meio selado, mas para evitar, você tá ligado, né? Eu ponho, eu faço, é, esse saco aqui já tá rasgado. Mas depois de tudo pronto a instalação, eu venho, enrolo ele aqui no chicote e... Veda, fica muito bom. Você pode meter água, lavar a moto e fica sossegado. O que a gente vai estar tá fazendo? A gente vai estar tá desmontando, tirando a parte do chicote que não vai estar tá sendo usado. E vou tá deixando simplesmente só a parte de funcionamento básico, entendeu? Como eu vou estar utilizando o farol, mas a parte de pisca, essas coisas, tudo eu vou estar tirando. E vou estar mostrando para vocês. Desde já, já se inscreve no canal, dá aquela força para gente, beleza? E eu sinto em dizer que mais de 80% das pessoas que assistem todos os vídeos do canal não são inscritos. Então, por mais que você olhe de vez em quando o um vídeo aqui no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, beleza? Porque dá muito trabalho editar esses vídeos. E... Quanto mais eu ver que vocês estão gostando, deixando o like e se inscrevendo, eu vou trazer muito mais conteúdo aqui pro canal. Então acompanha com a gente. Ó, lembrando que na descrição vai estar tá o link do blog do TGS na trilha para vocês conseguirem baixar o manual que vai ter o diagrama. Então você não precisa ficar sofrendo vendo na imagem o diagrama que eu vou ficar colocando aqui. Mas você pode baixar em PDF e vai conseguir rodar, beleza. Também lá no blog do TGS Natri também tem a lista de peças alternativas. Sempre que possível eu vou estar sempre atualizando lá, colocando alguma peça que eu descobri que na minha dá certo aqui, eu coloco lá pra vocês, beleza? Então vai estar na descrição. Tamo junto. Acompanha o vídeo aí. Eu vou fazer a retirada da caixa de ar, que é super simples vão remover no caso aqui, tá adaptado o cabrador da 150, mas pra você aí também vai ser simples tirar o teu cabrador você vai retirar o teu cabrador, você vai sacar esse parafuso este parafuso e este parafuso, sua caixa de ar já vai sair, você tirando a caixa de ar fora você já vai conseguir mexer, eu vou fazer eu vou tirar a caixa de ar fora, pra eu conseguir trabalhar melhor aqui na parte do chicote e mostrar pra vocês, beleza? Beleza, deu pra vocês verem que eu consegui retirar. Então agora eu vou fazer isso aqui que eu tinha segurado pra segurar esses fios aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar, tá puxando o chicote, que ele é segurado aqui. Todo o chicote, essas pontas aí, tá tudo pra fora. Lembrando, se vocês conseguirem ver aqui, esse é o fio que sai do estator aqui da tampa. Ele sobe por aqui e ele emenda aqui. O então, que acontece? Eu vou desemendar ele, tanto o, o de gerar energia, quanto o do escator. Tirar aqui com uma mão só é fora, rapaziada. Tem que comprar um tripé. Bom, esse fio aqui é o negativo, que está ligado no bloco do motor. Aí agora a gente tem parcialmente o chicote fora. Então, aqui você pode olhar assim, vai estar um emaranhado. De... Epa, caiu o vassoura ali. Vai ter um emaranhado de fio que a gente vai estar trabalhando agora para deixar só os principais. Entendeu? Só os principais, só para a gente conseguir trabalhar aqui nesse chicote de uma maneira mais simples. Deixar ele mais limpo, entendeu? É, evitar fio ficar roubando carga da moto. Às vezes, seja essa intenção que você quer ir fazer na sua moto para evitar um problema, ou às vezes você está com a sua moto de rua aí sua STX de rua que não tá dando um pisca, você não sabe qual fio qual que é então a gente vai estar tá vendo aqui passando para você qual fio que você pode estar tá testando é... agora eu vou fazer a vou abrir o chicote entendeu e vou estar tá mostrando para vocês quais fios que eu vou estar tá desligando quais fios que eu vou ligando assim como também eu vou estar tá tentando mostrar para vocês quais peças estão integradas no chicote então fica ligado aí e se gostar desse vídeo deixa seu like olha a situação do chicotão Tá aqui, vou mostrar pra vocês quais fios que eu vou retirar, entendeu? Então vamos, vamos fazer assim para ficar bem mais simplificado. Eu vou mostrar que tudo que eu vou, eu vou tirando, só vou tirando tal. A hora que eu ver que tiver alguma coisinha pra dizer, eu vou estar tá falando pra vocês. E no final eu vou fazer tipo um demonstrativo geral do diagrama completo dela, beleza? Então acompanha aí e veja... A transformação do chicote original. Para um chicote simplificado. Como muitos já me pediram aqui nos comentários. Se tiver dúvida. Já comenta. Tamo junto. Bom. Aqui continuando com a parte do chicote. Já fiz a. Tirei a fita né. Que protege o chicote. Já achei até um fio arrebentado aqui. Que eu vou ter que descobrir de onde ele é. Né? Então é o seguinte. Aqui no conector dianteiro. Aqui nessa parte dianteira. A gente vai ter vários conectores. Então. Fica assim ó. Este conector aqui vai ter O fio. Vamos falar a sequência, preto, azul com lista vermelha, marrom com lista amarela, branco com lista azul e vermelho com lista branca, é isso mesmo, é, é isso mesmo, esse conector aqui, ele é a fiação que vem e vai ser ligado até no final do chicote, vai ser ligado naquele seletor, sabe aqui que aparece as marchas no painel, é que tem uma STX que tem o seletor de marcha e outra não. Mas o chicote, para eles não ficarem fazendo um chicote com um, um chicote com outro, todo chicote é igual. Para eles não ficarem fazendo é, um chicote de um modelo, um chicote de outro, os chicotes das STX são tudo padrão. Então acontece, esse conector aqui, essa fiação, eu posso retirar. Por quê? Primeiro, que minha moto não tem o, o seletor de marcha ali, o, o sensor ali para indicar a marcha, o indicador. Né? E eu vou tirar. Então, aqui só brincando aqui, ó, já sai, sai cinco fios do chicote. Segundo conector, isso tô falando aqueles conectores que fica aqui na dianteira da moto, sabe? Então é o seguinte, é, o conector que vem o vermelho com o um um, um, um preto com lista vermelha, o verde, o vermelho e o preto, esses são é, o da chave de ignição. O verde é o terra, né? O preto é o pós-chave e o vermelho é antes da chave. Então a energia positiva vem, que nem eu falei para vocês, aqui tá cortado porque tá na gambiarra aqui, né? Então esse conector aqui vai ser da chave de ignição. aí esse outro conector aqui, este aqui com azul que é o de luz alta, laranja que é de pisca esquerdo, azul que é de pisca direito, marrom que é de meia luz. quando você liga a meia luz do painel aqui, tipo você dá a meia luz aqui, que daí acende o painel, acende a meia luzinha do farol e acende a luz traseira. aí que nem eu expliquei, uh, o verde ao é terra esse aqui é o sensor de, de que está desengatada, no caso embreada. No caso, esse aqui vermelho é energia antes da chave, o preto é pós-chave, e esse aqui preto com listra, no caso, uma listinha vermelha, é o que está vindo do chicote que ele está trazendo, é o do contagiro do motor. E este verde que está aqui, ele é terra, que está sendo ligada na meia-luz, ó a lampadinha da meia-luz, ó a meia-luz aqui, o laran, o, o marrom, como eu expliquei, daí aqui é no conector, né, aqui já são os conectores para ligar nos pisca, ó, aqui é para ligar os dois terra do pisca, pisca esquerdo e pisca direito, aí ah, aqui que nem é o que sai, vai pro chicote e volta, é o que vai pro farol, que a gente tá aqui no caso vai utilizar três fios, né, que é verde ao terra, o azul é luz alta e o branco. Aqui na ponta, o branco é luz baixa. Então, aqui o conector da lâmpada. Tá, nessa ponta aqui eu expliquei para vocês. Como eu disse, bastante parte. O que vai ficar nessa ponta? Vai ficar. Vou deixar ainda a parte de iluminação. Entendeu? Vou deixar a parte de ignição. Agora o restante, que nem esse aqui do seletor de, da, do indicador de marcha. Pisca, coisas, vou tirar tudo daqui. Na outra ponta aqui. Na ponta do meio, vai ter dois conectores. Um vai ser o conector da parte do punho de partida. Que cada fio vai ter uma indicação. Aqui o padrão, bem dizer, segue-se, bem dizer, o padrão da Honda, sabe? E aqui é o punho, a entrada do punho de luz. Olha lá, rapaz, tem pardal aí na velocidade. Olha quantidade é de pardal, aí. Oh, aqui dentro não, rapaziada. Fora! Aí que conector que vem da parte de baixo, que vai ser dobrar aqui aqui. Então, só para vocês entenderem. Nesses dois conector do meio aqui, que um é de um punho e outro é do outro. Um do punho de partida um do punho de luz. O que, que eu vou fazer? É, aqui eu vou deixar o, a parte do punho original aqui, de partida, corte corrente, farol, eu vou deixar original. O do punho de, de buzina e pisca tal, o que, que eu vou fazer? Eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou... Eu vou retirar ele e vou deixar, tipo assim, a luz só pra ligar aqui. Entendeu? Ligou a luz aqui, ligou, desligou, desligou a luz. Aí eu permaneço, eu posso tirar esse punho aqui. Posso tirar esse punho, beleza? Então, continuando aqui, os, os plugs, pra quem não entende, ou caminhãozinho abençoado. Um abraço pra todos os caminhoneiros. O velho é caminhoneiro também, não sei se vocês sabem. Então, continuando aqui, ó. Aqui vai ter os, as, os três fios amarelos que sobe a carga do estator para vir para o chicote, que é a conexão aqui na redade. E aqui a conexão do pulso, é o terra e o pulso do estator, para a moto saber o, o momento certo da faísca que ela avisa o CDI. Outra conexão, vamos vir aqui. Aqui a outra, a outra ponta, né? No caso o moto não tem mais o um seletor, o um indicador de marcha. Então seria ligado aqui. Então basicamente esse fio aqui, ó, ele vai sair parcialmente inteiro. Porque são, são fios unidos, ó. Vou tirar eles aqui, vamos ver se eles vão sair inteiro. Não vou precisar nem cortar nada. Eu acho. O duro que eles estão trançados no meio da outra fiação. Você já imagina, né? Ó, na verdade aqui quase que eu consegui tirar inteiro é que tem uma, uma fiação dentro de outra fiação, infelizmente vou ter que acabar cortando aqui, vamos, vamos tirar aqui, então esse daqui e o este daqui, aqui pronto esse é o chicote, ó. infelizmente vou cortar dois fiozinhos, mas é coisa simples como eu não vou utilizar, ó, esse é o chicote do indicador, ele conecta no, no indicador aqui do motor e leva até o painel, então esse aqui eu já tirei, ó, a quantidade de fio que eu já estou tirando sem, no caso para mim aqui que faço trilha, agora para quem faz uso da rua uso de, de moto de rua, esse é o indicador pra, eu não aconselho a deixar, porque se caso você comprar um painel é, com o um indicador de marcha e então, tua moto tiver um indicador de marcha, por exemplo, você coloca e a moto vai funcionar, beleza? Então continuando aqui mostrando para vocês o restante. Bom, como eu falei o indicador aqui, tal, tá, o conector de entrada de carga, a bobina de pulso. Aí chegamos até o CDI. O conector do CDI é formado por quatro fios. Aí que vem a parte interessante, que nem eu falei. Aqui vai entrar o seguinte, ó. Vai entrar o terra, que é o verde. Daí depois vai entrar o positivo pós-chave, por isso que eu lembro que eu falei que ela não gera a carga para, tipo assim, a CG99, ela tem uma bobina que gera a faísca. Aqui a moto, quem gera a faísca é o próprio CDI que envia para a bobina a partir do, da energia que tem na bateria e o pulso que o, o, a bobina de pulso envia para ele que é a hora de dar faísca. Então aqui resume assim, fio preto pós-chave, energia fio preto com lista amarela, que já já vocês vão ver que vai vir chegar aqui na bobina, que é a faísca, né a energia da faísca que vai para a bobina, o verde terra e o preto com lista vermelha é aquele um lá que no chicote ficou preto com lista vermelha, mas no chicote original da moto, geralmente o pulso é azul, entendeu? Azul, tem azul com... Tem algumas motos que usam o azulzinho com... Eu não lembro agora se branco ou amarelo. ao tá certo pode dizer pra vocês. Mas vem de baixo é isso. Então pra você vê, Olha como que é a pegadinha. Aqui chega azul. De fábrica, cara. Isso aqui é de fábrica. No chicote muda pra preto com vermelho. Então... Preto com lista vermelha. Então olha a pegadinha, hein? Aí chegamos na, na, numa outra parte aqui. Que continua sendo a parte, que é o que eu não expliquei na, já no começo para vocês ir entendendo que tava meio sol, eu já o outro dia né não dá para gravar tudo no mesmo dia, correria preto pós-chave cinza do relé de pisca que vai lá pro punho pra hora que você piscar você indica que essa energia do cinza que tá vindo pelo relé você manda pro pisca da direita ou pisca da esquerda, e o relé assim ele pisca, ele tipo manda a corrente e volta manda corrente e volta, por isso que o pisca, pisca, entendeu? Outro conector é esse daqui, ó, que é, no caso meu que é indispensável, tem que permanecer ele, que é o fio amarelo com lista vermelha, o amarelo com lista vermelha, o que, que ele vai ser? Ele vai ser o momento em que eu dou partida eu aperto o botão, eu tô dando ok pro automático, que é esse nosso amiguinho aqui muita gente não sabe qual a função do automático, ah, ah ele é só, ele é para dar partida, lógico, ele é para dar partida, mas sabe qual que é a função? A função do automático, nada mais, nada menos, que é fazer a ponte, olha para você ver, fazer a ponte da energia da bateria, é a mesma coisa de você pegar e ligar aqui assim, ó. por isso que a gente, a vezes fala assim, ó, testa ali, por exemplo, teu motor de arranque está estragado, teu automático está estragado, testa assim, ó, encosta aqui, o chave, do um no outro assim, ó. se o, mo o motor virar, é o automático que está estragado, se você bater na partida e não fazer nada, entendeu? Se você bater direto. Só que logicamente, tem vezes que as pessoas pensam que é o automático estragado, mas não se esquece que o automático ele precisa do terra, que é esse fio, no caso o verde. Quando tiver verde com listrinha assim, meio laranjadinha, meio vermelha assim, depende da, da cor, mas geralmente é verde com lista vermelha, a gente indica dizer que é o terra, é terra, só que daí ele é um terra especial, por que ele é um terra especial? Ele é o terra que indica que a moto está no neutro Como a nossa moto, é, a minha moto principalmente aqui está sem o seletor A minha moto eu tive que fazer que nem aquela ligaçãozinha que eu disse aqui ó. Essa ligação aqui Aqui está indicando que a moto está direto no neutro Então se ela tiver engatada, eu bater na partida, a moto sai andando Então aí você tem que ficar esperto porque isso aqui é o sistema de segurança da moto, quando o chicote está funcionando com todos os itens, a moto está engatada, se você bater na partida, ele não detecta o terra aqui. Quando você aperta a embreagem, que você indica para o chicote que a moto está no neutro, aí que a moto está embreada, que ela não vai correr risco da moto ir para frente, aí você fez a ponte, chegou energia aqui. Quando chega energia de terra aqui, todo mundo sabe que negativo com positivo em alguma, algum componente eletrônico gera uma ação. Quando gera, você dá a partida, o que que acontece? Uma peça aqui dentro, quando você aciona, ela é magnetizada e ela é tracionada, encostar esses dois polos. Quando encosta os dois polos, o positivo, é a mesma coisa você vir ligar um positivo direto no motor de arranque, o motor já vai virar. Então, aqui vocês entenderam que esses são os plugs. esse é o plug do da partida. Caminhão, caminhão, caminhão... Voltando aqui agora, que nem eu mostrei, esse aqui é o plug da, do, do automático, esse é o finalzinho, do, é, quase o final do chicote, né, quase o final do chicote, deixa eu só pra lembrar aqui, ó, aqui é o seguinte, o chicote já foi mexido, não fui eu que mexi, Lembra que eu falei daquele fio que tá cortado, então o que que é esse fio? Alguém pegou, por exemplo, infelizmente, eu vou falar assim na verdade, a pessoa falou assim, ah, não vai usar, mas puf, torou. Torou e deixou aqui, ó, fio desencapado. Vamos supor que eu na cagada tô sem farol andando na moto e tal, e dou uma ligada aqui no meia-luz e dou uma molhada no quadro aqui, na hora que eu tô passando o barro. Querendo ou não, isso aqui vai descarregando a bateria, entendeu? Então, ó, isso aqui já é um, um defeito, já achei um defeito aqui. Então, tá cortado o fio que ia pra trás do meia-luz, entendeu é, tá cortado o fio do pisca direito que é o azul tá cortado que é vocês verem que eu não tô mentindo ó, até aqui o conector olha lá foi cortado ó. o fio que ia para o final do pisca e assim como também aqui tem um, um... Opa, enroscou tudo. Aqui tem um diodo, aqui a função do diodo é não deixar o terra ir para mais componentes ou então voltar para trás se você encostar em alguma coisa, algum outro componente que utilize o terra que está sendo usado, o terra especial que não eu falei para vocês, que ele não seja utilizado, então digamos assim, só quando eu apertar aqui a embreagem que ele vai passar, se caso algum outro componente fazer voltar, ele volta e para, entendeu? Então ele funciona como se fosse uma, uma chavinha, ele deixa passar, mas não deixa voltar. Entendeu? Então se a tua moto for original eu, eu, eu acredito que é bom você deixar Esse diodo aqui funcionando Em perfeito estado Se caso a tua moto for uma moto de trilho No caso da minha aqui Você pode estar tá retirando ele entendeu? Você pode estar tá fazendo a ligação direta dos fios Para eles trabalharem sossegadinho Lembra aqui o, o, o fio que eu mostrei para vocês lá é... Que era um, um fio com uma listrinha Que nem aqui ó Na ponta do chicote Vai mostrar de novo Aqui ó Vem gambi, né? Aqui, ó. Lembra? Ó, na realidade, como eu tô sem sensor pra indicar que eu estou no neutro, estou sem sensor pra indicar que eu estou com a embreagem apertada, eu fiz uma ponte aqui, ó. Mas, na realidade, agora, eu não vou precisar nem fazer, porque eu posso até remover esse... Como eu vou remover a parte dos pisca, eu posso até remover essa parte, vou fazer a ligação direta aqui pra indicar que minha moto sempre vai estar tá no neutro. O chicote vai entender que ele tá sempre no neutro, entendeu? E, continuando aqui, então para vocês entenderem este fio aqui verde com traços sim é, verde com tracinho vermelho é no caso indicador de neutro né ah, aí vem a parte do freio luz de freio né então lá da dianteira vem do chicote né ah, cadê? vem aqui do chicote aqui do do punho de mão aqui né tá até mocado aqui Deixa eu mostrar para vocês tá, tá tampado, eu vou poder tirar O fio amarelo Com listra verde nossa, não tô mostrando. O fio amarelo com listra verde Ele é o De luz de freio No caso aqui, na mão, seria A luz de freio da mão Então aqui tem um positivo, né? Pós-chave preto, que faz a ponte Um ligando no outro quando você aperta o freio Pá, daí vai Aqui também tem uma outra ligação Entendeu? Que seria pro é, stop do freio ali no pé, quando você pisa no pé, também você faz a mesma função. E seria o fio que, eu, que nem eu mostrei pra vocês, ó, tá cortado, desencapado, que levaria o chicote lá pra lâmpada de freio, quando você pisa no freio, ou aperta o freio da mão. Obrigado, caminhão, apertaria, vai acender a luz. Então, aqui de um jeito, de um modo geral, eu mostrei pra vocês qual a funcionalidade de cada fio, né? E que nem eu mostrei, aqui eu não mostrei o uh, faltou o bendito do, do. Ah, faltou mais uma coisinha aqui, ó. É, algumas né, tem um retificador também Então aqui Fio é, ver, é preto né Nossa, tô com vermelho na cabeça O fio preto é o fio pós-chave Positivo E o fio verde cana é, é, o, é o fio Da buzina, então acontece Vem terra aqui pra bobina quer dizer, para o punho de O verde aqui ó esse é o fio da, do punho de luz, daquele punho de luz, da, do pisca, punho de buzina. Então vem o terra, que é o verde. Quando você aperta o botão, você faz a ligação no verde cana, entendeu? Que volta para o chicote fazendo a buzina buzinar, beleza? Já aqui, aqui é ligado o, o preto, né? Que é o energia pós-chave. E o preto com o amarelo, que é o que vem de faísca lá do CDI, aqui ó. Lá do CDI. E o retificador aqui, ele utiliza é, a famosa, tipo, ó, se caso você chegar a comprar um retificador desse ou um parecido com esse, com a mesma configuração, é, tem uma pegadinha aqui, que nem eu falei aquela hora, ó. na verdade é o seguinte, o que entra é os três amarelos, entendeu? Que é as três correntes, tem a posição dos fios aqui certinho, é, e aqui vem aquela pegadinha, a saída, aqui no caso entra energia, o retificador retifica... Que é a função do retificador? A função do retificador é não deixar a corrente de energia subir tanto a ponto de queimar o chicote, queimar a lâmpada. Então aí aqui ele entra um terra, né? Entra um terra que é pra ajudar a fazer a retificação. O terra aqui na ligação ele é o preto com branco. Ali ó, verde, preto com branco. E a, sa e a saída de energia para carregar a bateria é o vermelho, que vai voltar até no chicote para ligar na bateria. Entendeu? Então, esse é o fio utilizado, esse é o que volta aqui para carregar a bateria. E eu aconselho vocês ao fio que vai para a chave, entende? O fio que vai para a chave de ignição, você sempre... A minha está sem aqui, que eu vou ter que fazer. Deixa eu vir aqui. Ó, o fio vem aqui, só para vocês verem, ó. Vem aqui e se junta. Esse é o fio que vem da carga, que carrega a bateria. Então acontece, ele tá ligado no chicote. Até aqui, particularmente, eu acho tipo assim que. É, não tem problema, porque aqui ele sempre vai gerar. Entendeu? O, o, na realidade, eu aconselho sempre você, se você tiver a opção de pôr um fusível aqui. E pôr um fusível no que vai da chave. Entendeu? Se acaso der uma sobrecarga no chicote, você tendo um, um, um fusível, é melhor a moto deixar você na mão. Entendeu? Do que pegar fogo, entendeu? Então, basicamente, esse é o chicote. E agora eu vou fazer o restante da desmontagem, que é o vou deixar só o básico, que nem eu falei para vocês. E até o final do vídeo, é, eu vou estar tá mostrando para vocês ah, simplificado do chicote, de acordo com as cores lá. Já dei uma adiantada aqui e tem uma coisinha que foi bom eu, eu desmontar aqui e dar uma analisada ver bem. Como eu estou fazendo a retirada de quase toda a fiação desnecessária, isso incluindo a parte de luz alta e luz baixa, porque eu vou deixar só uma, uma fase de luz, estou pensando em deixar só ou a luz alta ou a luz baixa, fica em critério, é só para uma questão de, de ter uma segurança de ter uma luz. E me deparei com a situação, como que acontece? O chicote, ele manda energia para o punho, o punho dá meia luz e farol volta, quando você manda energia de farol, ele volta aqui para o chicote nesse fio azul, o azul e com uma lista branca ele volta pro chicote do chicote ele vem e manda aqui ó, ele tá vendo ponte aqui, manda pro punho de luz que daí no caso, para você saber o que chega no, no punho de luz aqui pra, pra clarear, não sei se vai dar para ver direito o foco não tá ligando mas aqui chega um deixa eu apontar cá chega o fio azul e branco né? ele chega aqui, é o que traz energia que daí manda ou pro branco que é luz baixa ou manda para azul que é luz alta. Então o que, que eu vou fazer para você não é, tipo assim não ficar se batendo muito na hora de fazer isso? Aqui vou deixar do jeito que tá entendeu? E no lugar aqui do no lugar aqui de eu vir aqui pro punho de luz o azul com o branco eu já posso ligar diretamente no branco ou no azul escuro que é a luz alta. Um dos dois aqui. Então eu, em vez de eu ir para lá eu já faço a ponte aqui para mandar a energia aqui pro, pro, pro, pro, pro, pro soquete da lâmpada. Isso já vai fazer com que a parte de iluminação funcione direto. Então, quando eu deixar desligado, está desligado. Então, eu vou fazer a ligação aqui também. No caso, aqui entra uh, no caso entra o marrom, né? Sai sai o marrom no caso. Mas aqui o marrom ele volta pro chicote, ó, ele liga direto em todos, então, e eu também vou deixar um fiozinho, que eu quero ver se futuramente eu coloco uma lanterninha vermelhinha atrás aqui, é uma coisa que não tem necessidade, mas é uma segurança, né, já aconteceu de a gente pegar a trilha e voltar de noite, uma segurança a mais aí se você puder colocar essa luzinha vermelha atrás para você, beleza? Então vamos continuar, vou fazer um time-lapse aí para vocês verem como é que fica a montagem aí da criança, beleza? Tamo junto! Que vou mostrar para vocês lembra do diodo aquela pecinha olha quanta ação de, fia de fiaça que eu arranquei gente seguinte cadê o diodo diodo diodo diodo diodo diodo diodo tá aqui seguinte eu retirei o diodo e o que que eu fiz para fazer uma partida direta aqui é o conector que vai no automático esse é o conector que vai no automático espera o trator passar o tratorzão aí o que acontece é, o automático ele precisa de terra No caso aqui, lembra? O fiozinho especial O fiozinho especial é o terra especial Ele é o terra que indica que pode dar partida No caso nosso aqui, com uma moto de trilha De trilha Eu estou fazendo uma direta E esse fio aqui, o amarelo com vermelho É o que dá partida Quando você aperta o botão, você dá o ok Para o automático enviar energia para o motor de arranque Então o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou pegando o fio especial E vou ligar ele aqui, ó eu vou ligar ele aqui direto no fio terra. Então, tipo assim, ele vai ficar outro trator, meu Deus do céu. Aí eu vou, eu vou ligar ele aqui, ó, diretamente no, no fio terra. Então vai ficar como se, por exemplo, a moto tivesse em neutro, ela vai estar tá partida em qualquer momento. Isso é, isso é muito importante. Tem algumas motos que de vez em quando estraga o sensor da mão aqui, e a moto tá engatada, o caboclo vai dar partida e não pega, tem que desengatar. Isso é duro para quando você Tá dentro, de, por exemplo, de uma valeta, alguma coisa assim Não consegue, por exemplo, é, botar em neutro pé não consegue chegar no câmbio ali Entendeu? Então, é importante você fazer Essa ligaçãozinha, só que você tem que ficar esperto se tomar moto tiver engatada, parada, chega um batendo a partida Com a chave ligada, a moto vai sair andando Então, já deu pra vocês verem, né? Então vamos continuar, olha como que já tá ficando Ó, aqui já tá ficando O um chicote, ó, deixei, lembra a quantidade De fiação que tinha na frente? Agora eu deixei Bateria Pós-chave positivo Aí deixei o terra, o um fiozinho terra. O marrom é o meia-luz, então quando eu der meia-luz aqui, desligado, eu der meia-luz no meio aqui, vai acender uma meia-luzinha, que é essa lampadinha. E se futuramente eu ponhar o outro fio aqui atrás, uma lanterninha traseira aqui, só para clarear, beleza? E os três fios, por que, que eu mantive os três fios? Porque, o que acontece? É, eu deixei padrão aqui porque às vezes não adessa você quer ligar... Um, um lâmpada ou coisa tal aqui Você deixa ligado, no caso eu deixei aqui o soquete né? E o que, que eu vou fazer aqui? Lembra do fio azul com lista branca Que é o que vem energia pro farol? Aqui que tá o esquema Eu tenho a opção de ligar no azul ou no branco Entendeu? O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar no azul que é luz alta Então eu vou ter farol luz alta direto Não vou ter alta e baixa Porque pra mim ter alta e baixa eu tenho que deixar o punho E eu não quero deixar o punho, eu quero deixar o guidão O mais livre possível, até esse punho futuramente Eu vou ver se eu coloco um... Um mais simples, alguma coisa do tipo Pra... É, daí eu vou ter que pôr uma chavinha pra ligar o farol Porque daí outros punhos não tem Tipo o punho que nem da é Tornado, CRF, não tem a De luz Ou a gente deixa ele mesmo, vamos ver o que a gente vai fazendo, beleza? Então, analisando aqui agora a questão Do, do chicote Ficou bem simplificado agora, entendeu? Aqui é o terra que vem do motor É o, é o terra que vem do motor? É, é o terra que vem do motor Aí ficou o conector de, de energia do estator, o pulso, CDI eu não mexi em nada, mantive, entendeu? É. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui no, no retificador também mantive tudo, porque é fio que não pode tirar, tem que permanecer, porque eu preciso que carregue a bateria, entendeu? Então, ó, ficou bem simples o chicote agora. Menos fio, menos lugar passando corrente, menos opções assim de. de... Porque o meu, o meu punho aqui de luz, ó. Ele tem aquele botãozinho que é relampejo que a gente fala, né? Então acontece, e estava quebrado. Ó. Às vezes eu tava andando, porque o relampejo mesmo estando desligado aqui, se você apertar o relampejo ele usa o farol. Então às vezes eu deixava a moto meio parada, alguém chegava, apertava, travava, comia uma bateria e dá-lhe tranco. Então vamos continuar aí para terminar esse esquema. Lembrando que no final do vídeo vai ter uma dica aí da suspensão, que eu estou fazendo uma reforminha nela, logo vai ter o vídeo aí para vocês verem. É, tem uma dica da suspensão que a gente pergunta, então fica até o final para você ver, beleza? Pronto, agora a gente vai fazer o teste, já fiz a coloquei a bateria aqui, ó, tá tudo fora porque na realidade ainda eu vou, tô reformando a moto, então não adianta eu colocar no lugar certo, ainda tem que passar a fita em todo o chicote que eu fiz ainda então tá aqui a bateria os conectores do, C, da, do estator estão conectados aqui é, automático tá aqui cd tá aqui embaixo ligado aqui na bobina, bobina de faísca como não tô com a chave de ignição aqui, eu fiz a ponte direto, liguei a, a bateria no pós-bateria, positivo, né? Como fosse a chave, ligando a chave. Aí, só para vocês terem uma noção, ó. Eu vou, dar, eu vou dar meia luz aqui, vai ser da lampadinha lá, ó. Acendeu a lâmpada. Isso aqui é a meia luz. E eu deixei aqui no final, cadê? Deixei aqui no final o marrom que é o meia luz, Entendeu? E futuramente eu posso puxar um fio. No caso, só puxar um, ligar um terra ou puxar um terra do fio, ligar para usar aquela lanterninha que eu falei na traseira. Vamos testar a partida da criança. Só coloquei o carburador aqui, tem que dar uma limpadinha. Mas só para vocês verem que está funcionando. Deu partida, criança, está funcionando. Só ser feliz. Ah, eu tenho que testar o farol. Pera aí. Conectei o farol. Vou deixar aqui Então acontece Se eu der, deixa eu já ligar a minha luz aqui Pra vocês verem como que vai funcionar Vou ligar aqui adentro a minha luz Beleza Vou ter por um ledzinho né, para ficar mais bonitinho Então tá aqui ó, o punho tá aqui A chave tá como se tivesse ligada Entendeu? Opa Quase já fiz caquinha, não pode encostar no quadro essa parte Senão dá curto Beleza, então meia luz Acendeu a minha luz ali ó Aí se eu der mais um toque aqui, é que esse aqui é três estágios, né? Desligado, minha luz e farol. Ó, o farol, minha luz desligado. minha luz farol. E no caso eu tenho só uma fase, eu não vou ter as duas, porque o branco eu deixei aqui também, entendeu? Deixei aqui no final aqui, se caso, vamos supor, futuramente eu consiga, queira fazer, por exemplo, uma ligação de um, de, um, de um outro sistema ou alguma outra coisa, essa outra parte está ligada. Então tá aí a criança, dá uma olhada a quantidade de coisa que eu tirei do chicote, quantidade de fio que basicamente para mim fazer trilha não tem a necessidade de ter, então você imagina tipo por exemplo uma pessoa que, que tem uma noção básica de, de chicote, quando vê esse fio aqui e fala meu Deus o que eu vou fazer, agora com esse chicote fica mais prático, lógico de você tem uma moto que você usa para trilha, usa para trilha e usa para rua, não vai ser indicado você fazer isso aqui né, vai compensar você deixar ela original, só isolar, tirar a pisca e deixar o chicote original. Mas, de preferência, se você puder fazer isso daqui, evita muita dor de cabeça e fiação sobrando. Agora fica só com a chave de ignição aqui na frente. Não tem mais aquele punho para ficar acendendo a luz aqui com, com um relampejo. Entendeu? Então fica só o corte corrente, meia luz, farol e partida. então... É isso aí. seguinte, ó, é, agora a gente vai fazer, eu vou fazer um vídeo meio, meio rápido mostrando como que é o diagrama, entendeu? Vou me teletransportar lá pra casa e vou fazer esse vídeo rapidão aqui, só mostrando pra vocês o diagrama, o que, que é cada coisa pra ficar mais fácil. Tem tudo escrito, mas é bom a gente dar uma reolhada, Entendeu? Espero que você tenha gostado, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo se gostou. E não se esquece que agora, após o diagrama, vai ter a dica que eu fiz esses dias de noite aí, do, sobre a suspensão da STX. Então, fica até o final e deixa seu like. Muito obrigado por ficar até aqui, vamos lá pra casa. Então, é o seguinte, ó, aqui é o PDF que eu coloquei e disponibilizei para vocês baixar, entendeu? Então, aqui tem todos os dados que você precisa saber para manutenção excelente na sua moto, então vamos lá para o final, então a gente voltando aqui, eu é, vou falar para vocês em qual folha tá. aqui na folha 466 vai ter o diagrama elétrico total de toda a o, o chicote, então acontece, vamos começar aqui por cima, aqui vai ser o sensor de marcha, cada item desse daqui é um, é um, é um ou é um sensor, uma peça ou é um conector, entendeu? Então só para vocês terem uma noção aí do que, que é cada fio, cada fio, Cada fio representa uma cor e cada cor representa uma função. Para ficar um pouquinho mais fácil, aqui em MR barra VM, que você quer saber que fio que é esse, aqui embaixo vai ter uma tabela. Então MR é marrom e VM é vermelho, entendeu? Então o que, que vai acontecer? Vocês vão pegar e vão olhar o que, que é cada fio. Ah, quero saber que fio que é esse. MR barra vermelho. Então é marrom com vermelho. A primeira cor é a predominância, o fio, a cor do fio. E daí a segunda barra é, no caso, o é, lista cortal, entendeu? Então, tipo assim, aqui é marrom com lista vermelha, o próximo é amarelo com lista az, deve ser azul, né? Com certeza, é azul. E por aí vai. E se você for olhar aqui, ó, por exemplo, vamos começar lá desde o início. Qual que é o principal? Bateria. Então a gente tem aqui a bateria, polo positivo, polo negativo. Ó, polo positivo sai, o fio, lembra que eu falei do fusivo? É bom colocar um fusível de no mínimo, no mínimo, eu criei até o um máximo um fusivo de 15 amperes para não dar problema, para não é, queimar a fiação, queimar as coisas. Daí o fio positivo, vermelho, ele vai para dois lugares. O primeiro lugar, três na realidade, né, mas vamos supor assim, é, de início ele vai para o retificador, né, que é, o retificador vai gerar energia e vai mandar a bateria. Outro ele vai para chave de ignição. Interruptor de ignição é a chave de ignição. Então, aí ele chega aqui, que nem eu falo, o é, vermelho é da bateria. E quando você liga a chave, você faz a ponte para o preto. Então o preto passa a ser o positivo pós-chave, que nem eu falei para vocês no vídeo. É, então aqui não tem muito. Se eu for falar todo de volta a fiação aqui para vocês, é o mesmo que eu já falei durante o vídeo. Aqui você, você tem mais diretamente o que é cada coisa. Então, então vamos, eu vou falar só o nome das partes de fora, não vou ficar falando a parte de ligação, porque senão aqui já tem o desenho, beleza? É, então, a gente tem o sensor de marcha, tem o diodo, lembra que eu falei que o diodo ele funciona que nem uma chave? Tá vendo que aqui tem uma, uma setinha? Significa que a energia passa por ele, mas não volta. Tem o interruptor de freio, dianteiro, que vai lá no, no punho de partida. Temos o interruptor de partida, que é o botão. Temos o interruptor de iluminação, que é o chaveamento ali de, de meia-luz desligado, né? O primeiro aqui é desligado, depois ele liga meia-luz, e depois de meia-luz ele liga farol, manda energia para o farol. Do mesmo jeito que ele manda energia para o farol, ele vai mandar energia lá para o interruptor, vamos descer lá embaixo, interruptor de luz. Então, é, o comutador de farol, né? Que a gente vai fazer a ligação entre é, luz baixa, luz alta e relampejo. Que é aquele botãozinho que tem atrás. Agora voltando lá pra cima novamente. Interruptor de emergência. Esse interruptor de emergência é o corte corrente. Entendeu? É o corte corrente. No punho ali de partida, quando você desliga a moto, você interrompe. Você manda um sinal de negativo lá pro CDI e o CDI desliga. Corta a corrente dele. Interruptor de ignição. É a chave de ignição. Então na chave de ignição a gente faz duas pontes. A primeira ponte é do positivo antes da bateria. O positivo antes da chave, que é a bateria, para o positivo pós-chave, que é o preto. Não sei como a gente falou, tem o terra, corte-corrente, perdão. Vai o fio do corte-corrente, aqui vai o terra, aí o positivo e o faísca para a bobina. A bobina já entra um positivo e o faísca, que manda para a vela. A vela tem o terra e tem o fio da bobina de faísca. O interruptor de freio traseiro, que eu não expliquei ali próximo ao pedal, Vem o sistema de iluminação traseiro. Pisca direito, traseiro, é o azul com verde, é o azul que é o positivo, e o verde que é o terra. No freio vai ser o verde, terra, sempre verde vai ser terra, verde inteiro. Amarelo com lista verde, a amarelo, que é a M barra verde, é o luz de freio. E o marrom é o meia-luz. Pisca de esquerdo é o verde terra com laranja positivo. Depois a gente vai para a bobina de pulso, que fica lá no estator, lembra? Lá no fiozinho que eu mostrei aí para vocês. Sobe ó, o azul e depois, é, o azul no caso é o, é o pulso, o verde é o terra. Lembra lá? Troca. Daí muda a cor aqui na entrada do chicote. A entrada do, da bobina de carga é a geração de energia, que vai lá para o retificador, lembra? Que eu mostrei o fio, os três fiozinhos lá, ó, os três fios amarelo indo para o retificador. A massa do motor é o terra no caso. O terra da bateria também... Provavelmente ligado também no quadro, no chassi, o que seja, para pegar o terra do, do motor. No caso aqui, o positivo, lembra que eu expliquei que vai um positivo da bateria para o automático. Quando você dá o ok para o automático, o automático e ele está conectado o terra, ele vai dar a partida fazendo a ligação e passando energia para o motor de arranque, dando partida do motor de arranque. Buzina, o preto é positivo, que vem de pós-chave, e o verde claro né? você pode ir vai, vai lá na tabela, lá na tabela lá, Verde claro, VC O verde claro tá ligado é, No chicote que quando você aperta o botão Lá da buzina, ele faz a ponte do terra Então ele manda o terra até no botão Quando você aperta o botão Você faz o chaveamento do botão direto Para a buzina com o verde claro Aí a gente vai ter o relé de pisca Lembra aqui no vídeo que eu mostrei para vocês aí Que o relé ele entra um positivo Pós-chave e tem um cinza O cinza vai lá Pra chave, olha o tanto que isso aqui trabalha, anda, hein? O positivo vai direto lá pro interruptor de pisca, né? Tô lendo como tá aqui, mas é o botão do pisca lá pra ficar mais fácil. Quando você tá no meio desligado, ele não tá fazendo ponte para lado nenhum. Quando você liga para um lado, você faz a ponte do cinza com o esquerdo, por exemplo, o laranja. Daí acontece. A, o relé, a função dele é mandar energia, soltar, mandar energia, desligar, mandar energia, desligar que faz a função do pisca, quando você pisca para o outro lado, a mesma coisa. O interruptor de breagem, lembra que eu falei lá que a função do, a função do diodo é, é, é interromper quando tem uma passagem contrária de energia e tal? Então, por exemplo, a moto está engatada, se a moto está engatada, ela não está lá no sensor de, no sensor aqui de, de marcha, não está indicando que está em neutro, então a moto não vai dar partida porque ela precisa daquela energia de neutro lá no, no, no automático, quando você Aperta a embreagem, o interruptor faz a ponte como se estivesse, por exemplo, engatando uma. Um, um, vamos supor, como se você tivesse engatando o um neutro. Mas na realidade você vai estar tá apertando a embreagem, a moto não vai andar para frente e você está avisando a moto que pode apertar na partida, pode ligar que ela vai funcionar. Daí na parte da frente a gente tem é, a, a meia-luz, né? Que é aqui a lanterna, tá dizendo aqui que é o verde e o marrom, que é a meia luz. O farol vai utilizar, aqui no caso está utilizando o verde como terra, o, o AE azul escuro, que é o azul escuro que é luz alta, esse de B é o branco, ó, o branco aqui, como a, o, o, todo o, o sistema aqui, a tela é branca, não tem como pôr um fio branco, né? então esse traçado aqui, ó, esse tracinho preto aqui é para ser o fio branco que está ligado na chave lá, que é a luz baixa. Daí a gente tem pisca esquerdo na dianteira, né, que é o laranja com verde, é o mesmo de trás, só que um fio é, é tudo interligado. O fio laranja ele é o pisca esquerdo, o terra, e o pisca direito é o azul. No caso lá na tabela, vocês podem olhar aqui. O azul claro. Aí a gente tem a parte do painel. A parte do painel a gente vai ter. A parte de iluminação. Que vai ser esses um aqui. Que é marrom com verde. Que é o mesmo ligamento. Ligam todos no mesmo local. Esses aqui eles ligam no, na minha luz. Só pra você ter noção. Nesse painel aqui está sendo utilizado. Uma, duas, três, quatro iluminações pro painel. para ter claridade dentro do painel. Aí a gente vai ter aqui. A gente vai ter o verde com o azul. Que é indicativo aqui ó. De luz alta. No caso do pisca. O fio que vai pro pisca, ele vai um laranja e um azul. Por quê? Porque quando você tem. É, quando você dá pisca e a energia passa por um fio, o outro fio passa a ser terra, entendeu? Então, como aqui no caso usa uma lâmpada, a energia passa por aqui também quando você dá, dá. Porque daí tem ligamento. Não chega a acender as lâmpadas do lado contrário, mas tem energia passando. No caso, energia negativa. Então, positivo com positivo aqui acende a lâmpada de pisca. Aí você vai ter, no caso aqui, o contagiro, né? Que vocês se lembram, um fio lá que eu peguei, lá um, um, um plug que estava preto, vermelho, e preto com lista vermelha, ele é ligado no contagiro do painel. Que daí, olha, para vocês ver. Quando ele chega aqui, ele pega, identifica, no caso, o, o conector vem em vermelho até aqui, mas não você pode olhar que não está ligado em nada, tá vendo? Então, a única coisa que sai é o positivo, que vai para alimentar o contagiro e o, o indicador de marcha, tem algumas motos que tem um indicador, tem algumas motos que não tem um indicador, mas vem o positivo pós-chave aqui para alimentar. E daí vem aqui o a sistema de, de pulso que dá a quantidade de rotação do motor que faz com que o, o contagiro suba e desça de acordo com a rotação do motor. Então é isso aí galera, Ó, é o seguinte, por aqui você vai ter uma noção. Vocês viram no vídeo aí que eu dei uma simplificada, dei uma ajeitada. Se sobrou, restou alguma dúvida, deixa nos comentários. Agradeço por ter ficado até aqui, esse vídeo ficou gigantesco, mas é, sempre que possível eu quero ver se eu trago esses, esses tipos de vídeo aqui para ajudar vocês a conseguir dar aquela manutençãozinha e deixar sua moto top, beleza? Desde já agradeço, se inscreva no canal, se não for inscrito, lembre-se de compartilhar com seus amigos. Tem um amigo que tem um STX? Manda esse link desse vídeo pra ele, que ele vai gostar de saber que o chicote não é assim, aquele bicho de sete cabeças. Muito obrigado, deixa seu like se gostou e até o próximo vídeo. Tchau! Como eu falei pra vocês, que ia ter uma dica, a gente pergunta é, a respeito de um vazamento que dá aqui, ó. Nessa parte aqui da canela da, da STX, na invertida Então acontece Geralmente a pessoa acha que o vazamento é simplesmente aqui no retentor Na realidade o retentor ele vai vazar Na parte de baixo aqui ó, Nessa, nessa capa, ele vai ficar molhando aqui A bengala E no caso aqui, ela molha nessa parte de cima Então o que, que eu vou mostrar pra vocês Se com ela desmontada, olha, ela tá girando, tá vendo Se você bater Pra ir pra fundo Olha pra você ver Bem aqui, tem um anel Olha só para você ver. Bem, aqui tem um anel de vedação, é uma trava na verdade. Você tira essa trava. Aí, tirou. Você vem. Uma hora depois. Pronto, deu um pouquinho de trabalho, mas só para mostrar. A peça fica aqui encaixada. Você puxa ela para trás, tira essa trava. Tem essa trava aqui, uma trava de metal. E quando você puxar ela para frente, ela vai sair. Quando ela sair, você vai notar que bem aqui tem um oringa, Entendeu? Então acontece. Esse oring aqui, ó, que é um anelzinho simples, é o que vaza óleo na parte de cima. Então, muita gente me pergunta, é, ah, tá vazando e tal. Que troca? Daí troca o retentor, mas continua vazando. Cara, essa suspensão, toda vez que mexer é bom dar uma olhada nesse anel e fazer a troca dele para evitar dor de cabeça, beleza? Então essa é mais uma dica que teve no final do vídeo aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like se gostou. Tamo junto, até o próximo, tchau!